no babão dele, ele vai você é mesmo que mesmo, Ô, que você, vovô, ele vive, vive, vive pegando sua mãe e vovô você. O baixa a bola pra para falar de mãe, porra, o senhor passa a bola uma porra, você pega sua mãe, deu de pandeza, papapapá, curigambá. E anda tua conta, da tua porra, olha para aí minha sogra, olha para aí minha sogra, esse negócio dela se meter falando da minha mãe, ó Não, eu digo assim por dizer Tá vendo? Eu tenho o tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá Não é nem né? Está vendo tu vai se falar da minha mãe Ele Não fala porra! É. Não fala! Aí ó, aí Charles chegou pra mim assim, disse assim. Mané, adivinha o que foi que Tiringa fez aqui? Chegou uns um homens lá com as capas pretas. Tiringa se juntou com esses homens lá no meio do lago. Acenderam umas velas. Foi! Primeira foto que tinha lá nesse, nesse negócio lá, a sua foto. Foi! Foi, não? Foi, foi! Um o que rapaz? Um boneco seu lá, um boneco. o boneco o que é que salvar, aí quê, ele tava Não, aí, aí Charles mandou eu dizer, Renato, cuidado aí, porque parece que. Qual é aquele. aquele tem um inimigo dele que, que ele fala muito, porque ainda fala muito, que é o. Do SBT, como é o nome dele? Daquele que, que é da escolinha, que é o é, é, é, é, é, Como é o nome, vovô? Você se lembra do nome É, eu sei, eu sei. Como é, é, Do nome daquele. Aquele que quando que, que, que, que, que, que, que é não gosta dele também. É, é, que, que botou o apelido nele é o que botou, botou, apelido apelido botou o apelido Isso nele. Isso mesmo! Aí pronto! É. Gogô, Paulinho Gogô! Aí, tá aí no tá círculo tá tinha foto do Paulinho Gogô. No círculo tinha foto do senhor. No círculo tinha foto de um general alguma coisa. Foi? Nada. Foi? Foi! Aí Charles disse, mané, toma cuidado, mané, que tiringa, tiringa é tava é. Charlie ainda disse, Charles disse assim pra tiringa. Que rinha não faz essas coisas, né? Tá com feitiço, tá com feitiço. Tá que feitiço. É, Aí o médico que faz, vovô. Nossa. Nossa. Meu Nossa. Deus, vou falar. Nossa. Olha, Ave Maria. Nossa. Só em falar, vovô. Meu Deus, vovô. Tá repreendido, vovô. Nossa. Tá Nossa. repreendido, mas o senhor cabra foto. Agora deixa eu lhe dizer. Deixa eu lhe dizer a história? Começa agora. A história começa agora. Depois que ele botou a sua foto lá, ele mijou em cima do senhor. Na sua foto. Ele trovou um veneno Lijou no senhor. Do, no boneco ele colocou o boneco de saia pro senhor. Ra, raspou as pernas do boneco. O senhor não disse que ia raspar as pernas dele? Né? Ele disse, agora eu quero ver ele raspar as pernas desse boneco. E é ainda mais o que, o que Charles disse assim: olha, onde você estiver. Vai aparecer a imagem de Tiringa para o velho. Como que ele diz assim? Não, rapaz. Aí Charles de cima, né? Toma cuidado, que esse velho é brabo, esse velho é violento, para ele não se assustar. Eu digo, por quê? Ele disse, porque Tiringa já fez. Tiringa já fez o negócio. Aí os homens saíram de capa preta. Ele é mesmo, Saíram cantando, velho. Cantando. Como só sua música, assim, dizendo assim desce desce desce sobe sobe sobe que tiver na mão que tiver na rota é o cu do bodo foi nada mané foi nada mané ele fez uma na na na na na na mané vou Charlie não tá brincando com isso não vou se ligou moto tá mim de noite Charlie disse e só que quanto menos esperar vai aparecer mais dele ali é porque realmente tem alguma coisa Ai, que Deus que O que foi Eu não pitei aquela porra, Mané. Como é que aquela porra voltou de novo, Mané? Voltou de novo e eu não pitei aquela de dívida, Mané. Vira para chave. espera aí. Mané. Alô, Charlie. Mané. Charles, tá feito, Charlie. Será que não foi? Não, não, não, não, não foi aquele cara safado que fez? Tá feito, Charlie. Ele, ele, ele, eu contei aqui a história para ele. E apareceu aqui de novo o desenho, tá feito então. Ah, é claro, eu vou pintar de novo? Como é que isso, como é que isso acaba? Eu vou pintar Ai, essa que porra, de é que eu tenho que derrubar essa parede também? Ô Chad, e por que tu deixou ele fazer isso, chato? Não tem nada a ver não, a coisa é se assim, entende, se conversa, oh, se fala. Voltou de novo aqui o desenho dele aqui, ó. chá, ele tá, ele tá machucando, ele tá machucando aqui o pezinho! Para, vovô, para, vovô! Chá, chá, O senhor não pode tocar nesse pezinho, não. Como é? Pode tocar nesse pezinho. Eu vou vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, Pô, o Serginho pegou, foi pintar o terraço dele. É, Ah, Rapaz, vai levar a pinta daqui, rapaz. Serginho pegou. Ei, pô, calma, rapaz. Serginho, você Serginho... vai que pintar, Serginho mas... pegou, pô, vai pintar o terraço dele. Serginho é seu filho, fale com ele. Serginho pegou, eu fui eu não, foi Serginho. Não, rapaz, vai, ter... vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Você vai ter que acabar daí, mané. Vai ter que acabar daí. Eu quero essa porra aí, não, mané. Eu quero essa porra aí, não. Meu Deus Posso? do céu, velho. Ah, ah. Para, vovô, com isso, para com isso, vovô. Ah, é. Não, rapaz, vem cá, vem cá. Pra lá, vovô. Deixa, eu ter... deixa eu continuar a história, vem cá. Meu Deus do céu, vovô. Vai, vai, vai não vai ficar aqui, não. Não vai ficar aqui, não. Não, só compartilha depois na rua, deixa eu, deixa eu continuar a história. Não, não, não, não. Deixa eu continuar aqui a história. Não, o que, rapaz? o pior que é verdade, meu irmão? Ah. É verdade a história, meu Ele faz, ele faz e, e, e as fotos dele. Vovô, vovô, vou, Aí vai ele ver de novo velho? Mas... não me obriga isso aí. vai para onde? não, não, não. vai tem que vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai que ele vai vai vai Ele ele vai meu vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Não tem por aí não, mas, não Tem aonde? só tem ali, não tem por aqui, não tem mais infecção, não. não sua copa na rua. Calma, vovô, não quero. eu quero, quero resolver esse negócio agora aí, velho. Ah, eu é, é, é, não tenho, é não, não, não, não, não. Meu Deus do céu, mas Eita, o medo que faz, meu sabe o que é? Parece que isso aí, essa, essa imagem que aparece aí dele, é para os inimigos dele vir pedir desculpa a ele. Desculpa. Ele vai se lascar, mas eu não peço desculpa àquele aquele fresco, ele vai se lascar, ovo. eu não quero negócio com aquele cabeçafada. Ah, então, eu não só... quero negócio com aquele cabeça. Às vezes é melhor a gente, a gente ser humilde, sabe do O uma porra, eu não quero negócio com o Cu de Gambá, ele se lasca lá, eu não quero negócio com aquele porra. Eu não quero negócio com aquele cabra-safada. Eu vou, vovô, quer que eu ligue passar e sair Você aí. vai se lascar, você e Cu de Gambá. Chale não, chale acaba é a Agora você e Fudica vai dois cabelos safados. Dois cabelos safados. Meu Deus, como é que voltou de novo o desenho dele ali? Sabe? Poxa, essa forma estava apagada, mano. Bra, bra, bra, bra, bebê, bebê, bebê, bebê, Não, dá, mas o senhor não viu, porque... só se for de madrugada que o senhor tá aqui toda hora. Todo minuto o senhor tá Oxi, aqui. Você está na cara do cojone todinha, mané? Que céu é o certíssimo, vovô. Você fez com os pitirinhos que ele fez pro senhor é certo. Vovô, deixa eu dizer um negocinho. Senta aí, senta aí, senta aí. Oxe, mané... Isso aqui caiu já o saco dela, mané? Você sabe quem que pode é, que... que era... Que era o lavou dele? Não. O avô dele é estava conhecido na história, vice-versa. Ah, é, conheci, conheci o avô dele, conheci o avô dele, conheci o avô dele lá no setão. Não brinca com essas coisas. Eu conheci, eu conheci. Conheci o avô dele, conheci o pai dele, conheci a sua dia, a minha todinha. todinha. conheci todo mundo? Eu conheci todinho, conheci todinho. E hum, era, co era a gente boa? É, era tudo sapato feito com é de é de o é diabar. É o quê, bambu? Era tudo de sapato feito de de com o diabar. Não brinca com isso. Tudinho, tudinho, tudinho. Tudinho, tudinho. Tudinho, tudinho. O cabo que tem pra dar bacana da, da, da, da família se chama Dona e Caninha ah. e, e André, Não. o resto é tudo safado. Vovô, é, é, vovô, é, é, é, é. o, o resto, resto é tudo safado. Parece que isso aí só acaba, vovô, de isso aí dele aparecer, se o senhor for lá e disser é assim pra ter liga três vezes e dar um beijo no rosto dele. Pra se lascar você e ele, eu também, eu pedir desculpa aquele preço, pra se lascar aquele é negócio com aquele porra, mano, é, tá conversando merda, mano. Então ah, então eu, eu pego ele, eu arrasto, ah, eu dou um burro na cara dele, carrego ele para os dentes ele todo inústria, carregou tudo. Pois é negócio assim. senhor. É negócio é aquele, cara, que aquele cara, meu papado. Pelo que o Charlie falou, ele disse que isso aí afeta até a cabeça da sua mulher. A ah, ah, rapaz, meu, rapaz meu, dela pai. se apaixonar por ele. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ela vem com ele para lá, ela se dando para lá. Foda-se, tu tá conversando a ver. Ai, ai, ai, vovô, para.